Em sua 36ª edição, vai ocorrer entre os dias 28 e 31 de agosto, aqui no Campo Centro da Universidade, recebendo 28 delegações das instituições públicas de ensino superior de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul vai se fazer presente com vários trabalhos entre eles 14 na modalidade tertúlias e um desses trabalhos que vai se apresentar no SEURS, representar a universidade nesse evento, é o Universidade Aberta para Pessoas Idosas, né, que faz parte do projeto Universidade para a Terceira Idade, o NIT, que está em vigor já há 22 anos, né, e para falar sobre esse trabalho que é realizado aqui na universidade, nós convidamos a coordenadora do projeto Universidade para a Terceira Idade, a Adriane Teixeira, e a Mayra Ouschik acertei na pronúncia, que é a coordenadora adjunta da UNIT. Uh, vamos começar falando um pouco sobre como surgiu esse projeto, o histórico dele, o que, que motivou uh, a criação né, de, desse projeto, tanto a uh, Universidade Aberta para Pessoas Idosas como Universidade para Terceira Idade. Boa tarde, Adriane e Mayra. Boa tarde. Bom, o projeto Universidade para Terceira Idade, ele surgiu, como tu falaste, há 22 anos, por uma iniciativa de uma professora do Instituto de Psicologia, a professora Odair. Ela criou esse projeto com o intuito de trazer as pessoas idosas né, que se aposentavam para dentro da universidade para a questão da educação continuada e socialização desses idosos. A professora Odair trabalhou nesse projeto durante muitos anos, inclusive após a aposentadoria como colaboradora. E nós assumimos há dois anos o projeto, né, em função da aposentadoria da professora daí. depois nós tivemos outros professores que assumiram e nós estamos né, oficialmente há dois anos dentro do projeto UNIT. A mudança do nome para a UNAP, na verdade, surgiu a partir de uma determinação do Ministério dos Direitos Humanos, né, uh, Colocando que, na verdade, o termo idoso é o termo mais adequado, né? Que não deveria ser usado o termo terceira idade. Então, a reitoria recebeu uma determinação que foi passada para o projeto solicitando, então, que a gente tirasse o termo terceira idade e começasse a usar o termo pessoas idosas. Então, a partir desse ano, nós mudamos o nome. Então, saímos da universidade para pessoas idosas e passamos para a universidade... Uni... Desculpa, saímos da terceira idade e fomos para a Universidade Aberta para Pessoas Idosas. Quem e... conhece do Comunite agora tem que conhecer como na como E Junto Isso. com esse processo, a gente tem trabalhado com a questão da, da abertura da universidade para outras unidades. Então, a gente está em parceria com outras unidades, não só mais com a Psico, como era inicialmente. Então, a ideia é que as idosas e os idosos possam circular pela universidade, trabalhando com a questão da educação continuada. Bibiana Dávila, boa tarde. Boa tarde, boa tarde para as professoras. Então, vocês percebem que os idosos, têm bastante deles que estão interessados em voltar para a universidade, em participar dessas atividades que vocês estão propondo? Sim, nós temos atualmente matriculado 135 idosos. Né? Este ano nós mudamos a sistemática, então não existe mais uma lista de espera. A pessoa que tem interesse em participar, pessoas acima de 60 anos, podem entrar em contato conosco para começar a participar das atividades. A única restrição é que tem que ter pelo menos 60 anos, né? porque nós temos várias pessoas com 55, 57 que querem participar, mas a nossa ideia é focar no público a partir de 60 anos. Como é que ele é dá com o legado da, desse trabalho da professora Odair, né? Porque foram 20 anos com ela, provavelmente, né? São 22 anos que você assumiram dois. Como é que ele é lidar com esse legado aí da, que ela criou a partir desse projeto? Eu acho que é muito interessante porque, ela, na verdade, ela, a Unite foi um dos projetos pioneiros no Brasil, para terceira idade. Né? Se a gente pegar no Brasil e no Rio Grande do Sul, ele foi um dos primeiros projetos de educação continuada para idosos. Foi um projeto pioneiro que teve, então, todas as suas características durante esse tempo em que ela esteve na... e que foram muito boas. Eu acho que ela conseguiu criar dentro da universidade, e dentro do Instituto de Psicologia, onde funcionava, única e exclusivamente o projeto, ela conseguiu firmar esse projeto dentro da universidade e mostrar né, para várias outras universidades o que era possível que o público idoso viesse para a universidade e realizasse as suas atividades. Uh, a partir do ano passado e principalmente esse ano, nós fizemos algumas modificações visando principalmente, como a professora Maíra disse, a integração de professores e alunos de outras unidades e também um número maior de idosos, né, porque o nosso perfil de idoso é um perfil que tem basicamente pessoas com nível uh, educacional com, uh, superior completo. Então, a nossa ideia também é ampliar isso, né? Então, por isso essa mudança de não ter mais lista de espera, da gente fazer em vários locais da universidade, não ficando só dentro do Instituto de Psicologia, para tentar trazer pessoas de variados níveis educacionais para dentro da universidade. E o que a gente tem tentado fazer também, a gente tem as palestras com temas gerais a cada 15 dias e a gente tem os subprojetos. Então, na verdade, tem pessoas que vêm, só para as palestras, a gente tenta trazer assuntos bem diversificados para que a gente consiga abranger a população, independente da sua escolaridade, seu local de moradia, a gente tem algumas pessoas que vêm do interior só para as atividades e, e quando a gente fez a abertura esse ano, a gente fez uma palestra só para novos que tinham interesse. E foi muito interessante algumas pessoas nos dizendo que o sonho era voltar para a universidade. Né, e que estavam tendo essa oportunidade então uh, é muito interessante a gente poder ver a educação continuada não só na graduação né mas a gente ver essas pessoas voltando para a universidade e como é que funciona esse subprojeto se vocês têm áreas assim de atuação que eles podem escolher como é que funciona bom nós temos atualmente assim como a professora Maria disse quinzenalmente a cada a gente tem uma palestra para o grande grupo que a gente chama que daí vem os em torno, nós temos os 135 idosos, mas normalmente vem os que também não estão matriculados, que vêm só para essas palestras. E durante a semana, esses 135 idosos se dividem em subprojetos. Então nós temos, por exemplo, o Cine Debate, onde eles assistem um filme ao mês e durante uma vez por semana eles discutem desde a, a temática do filme, a trilha sonora, o que que influenciou aquele filme. Nós temos Leitura e, comuni e Comunicação, onde eles discutem, eles tiveram um trabalho muito bom, que eles estudaram os filósofos, desde Platão, Sócrates, até os atuais, né, o Mário Sérgio Cortella, esses outros. Uh, nós temos um grupo de natureza e Saúde, onde nós temos uma naturóloga que atualmente faz saúde coletiva na URGS. Então, eles estudam toda essa relação com ervas, a questão da água, da respiração. Então, são sete subprojetos onde os idosos, no momento em que eles têm interesse em participar da UNAP, eles são informados desses sete subprojetos com temáticas específicas e eles podem escolher. É, nós temos o que é o longevidade, que são aulas de teatro, nós temos o unicanto, que nós temos o grupo vocal, onde eles cantam também, e todos eles com a participação dos alunos de graduação. E a gente tem também, uh, quando a gente consegue firmar algumas parcerias, a gente tem oficinas temporárias. Então, esse semestre a gente teve uma oficina de oito encontros com o pessoal da informática. Então, foi uma parceria do PET informática e eles vieram em oito encontros inform ensinar informática. As idosas querem que eles voltem no segundo semestre e a gente está tentando restabelecer essa parceria. Então, além dos subprojetos dessas palestras quinzenais, acontecem oficinas temporárias que podem ser de dois encontros, três encontros, dependendo de como a gente formula a participação. Sim, a programação acaba ficando dinâmica. Né? Uhum. Isso, principalmente a partir das necessidades dos idosos. Né? Então, nós temos essas palestras de grande grupo, mas a partir do que vai surgindo ao longo do semestre, nós vamos buscando outras parcerias. E a ideia é que, de alguma forma, a gente consiga uh, ter o interesse de públicos variados. né Então, quem não tem interesse no subprojeto, fica interessado numa oficina particular, ou fica interessado nas palestras, que a gente abrange um público de uma maneira geral, não só aqueles que querem ficar Semanalmente se encontrando Se falarem 135 idosos atendidos esse ano Está uh, havendo uma expansão do projeto quantos, O ano passado era quanto, vocês lembram? O ano passado era em torno de 120 uhum. 120 Isso. Então... A gente tem uma diminuída agora nessa época de inverno Diminui uhum. um pouquinho quando começa a aquecer Porque a gente sabe que tem toda a questão do frio, de chuva, doenças né? Como é que é o desafio de lidar com essa expansão do projeto Para outras unidades e para outros públicos e aumentar ele? Porque aí acaba tomando uma proporção uhum. e o tempo de vocês também, né? É, Entre tantas atividades sim. que os docentes aqui da universidade sim. têm que propor, né? É um desafio, mas é um desafio muito bom, né? Porque o que a gente vê, assim, é que os, principalmente os idosos que estão entrando, eles vêm, com, como a professora Mayra falou, essa coisa de ah, eu voltar para a universidade ou eu estar na universidade, um lugar onde eu só passava na frente nunca conseguia entrar. Então, assim, essa questão para os idosos acaba sendo desafiadora e para nós é muito bom. E o que a gente vê é que, mesmo tendo essa questão toda de tempo, quando nós fizemos contato com outros professores da universidade, a receptividade também é muito boa. Né? Então, quando veio essa necessidade da informática, nós fomos buscar o professor da informática e a receptividade foi ótima. Né? Nós tivemos também oficina de nutrição também. Então, assim, quando a gente coloca como que o projeto funciona e a proposta, então assim, as pessoas se interessam muito e querem trabalhar junto. E é muito interessante porque a gente está tentando trabalhar com a questão de intergeracionalidade, né, então colocar aluno de graduação que às vezes nunca viu um idoso, né, que não teve contato com seus avós. e ao contrário também, né, então a gente tem uma página no Facebook, a gente teve a oficina de informática, tentar juntar as várias gerações, então esse eu acho que é o maior desafio, né, colocar os alunos de graduação, colocar os idosos e fazer com que tenha algum tema em comum. E eu acho que uma coisa bem importante é que muitas vezes os alunos não têm contato com o idoso, ou então eles têm aquele, aquele estereótipo uhum. do idoso, que é um idoso acamado, que fica em casa e que está depressivo. E quando ela chega no projeto, o perfil é, outro, é completamente diferente, né, então são pessoas que realmente desafiam, ah, eu quero ter oficina de informática, eu quero fazer tal coisa, é, né, então eles têm, eles acabam desafiando os alunos também nessa questão de ser um idoso ativo, diferente do que a maioria dos, dos, das pessoas né, tendo o estereótipo do idoso. É, e além das atividades na universidade, a gente tem conseguido algumas parcerias externas. Então, uma vez por mês, a gente tem uma parceria com o cinema, então que os idosos recebem previamente o, os ingressos e vão no cinema, né? E a gente teve recentemente uma atividade no Instituto Ling que a gente conseguiu ingressos para os idosos da Unap. Então é legal também que nossos bolsistas participam de uma atividade fora do horário da universidade, num outro momento, né? Junto com os idosos, isso é bem interessante também essa vivência fora da universidade. É porque a gente sabe que na sociedade como um todos os idosos acabam ficando Excluídos, né? Principalmente agora com essa revolução tecnológica, a gente tem assim, tem o Facebook, tem a internet, tem o WhatsApp, eles acabam ficando um pouco de lado. Vocês veem nesses que vêm para as aulas que eles estão tentando se integrar mais ao, ao restante? Eu acho que a gente já tem, esse ano nós tivemos a oficina de informática, o ano passado nós tivemos uma oficina de WhatsApp, né, porque eles tinham os, os smartphones e não sabiam usar, muitas já tem acesso ao Facebook, então quando nós colocamos as notícias do Facebook ou as, as programações, elas também participam, então assim, eles tentam se integrar cada vez mais nesse mundo tecnológico, né e como todos sobre projetos, a gente tem bolsistas que são responsáveis, então os próprios bolsistas alimentam o nosso Facebook e a gente tem, então, aí quando eles vão tirar foto, eles já pedem, ai, me, me dá uma ajuda porque eu não consigo entrar no Facebook pelo celular, então essa interação é o tempo todo. Né? Essa interação e integração entre vocês, os bolsistas e os idosos, seria talvez o mais enriquecedor desse projeto todo? Acredito que sim, é um, um dos pontos chave, assim, porque na verdade todos do nosso trabalho, o foco são esses idosos que querem vir para a universidade mas para isso tem que ter toda uma articulação né que envolve não só o nosso papel de coordenadoras, mas envolve também a questão da pró-reitoria de extensão, né? a professora Sandra de Deus nos dá bastante apoio no projeto, né? envolve as direções dos institutos, que nos liberam espaço, nos cedem espaço, toda a questão dos bolsistas para que o projeto funcione também, então eu acho que acaba, é como um quebra-cabeça, né, que a gente vai juntando uma pecinha com a outra e a coisa... Vai funcionando bem. É, e uma das coisas que a gente pensa muito é a questão da formação de recursos humanos, então também a gente está trazendo esses idosos para a universidade, mas a gente está formando pessoas para trabalhar com os idosos fora daqui, então esse é o papel do nosso com relação aos bolsistas, né, formar recursos humanos para que a gente possa ter uma melhor qualidade de pessoas trabalhando com os idosos fora da universidade. Muito bem, professora professoras Adriane Teixeira e Mayra Oschic, coordenadora e coordenadora adjunta, respectivamente, da o NAP, não é mais o NIT, é não, o NAP, não. Universidade Aberta para Pessoas Idosas. Uh, projeto que vai ser apresentado nas sessões de tertulias do próximo Ceurs que vai ser realizado aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela participação do Sessão em Foco, parabéns pelo trabalho e sucesso no Ceurs para todos nós, né? que nós da Praia de extensão estamos trabalhando bastante <risos> nesse, nesse evento. Obrigada, nós é que agradecemos o convite e tenho certeza que o Ceurs vai ser um sucesso aqui na URGS. Muito obrigada. Vamos agora às notícias da extensão. aberta a exposição Fotografia e o Fazer do DEDS, sentidos a partir do Fazer Extensionista no mezanino do Museu da URGS. A ação é resultado do trabalho realizado por Ramon Mosa, produtor cultural do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Universidade, entre os anos de 2016 e 2017. Durante o evento também serão realizados rodas de conversa. No dia 12 de julho, às 3 da tarde, acontece o debate Inssociabilidade, Ensino, Extensão, Pesquisa e Interdisciplinariedade e impacto social em ações de extensão A mostra fica aberta até 25 de agosto A visitação pode ser feita de segunda a sexta Das 8 da manhã ao meio-dia E das duas às 6 da tarde A entrada é franca Estão abertas as inscrições para o curso de extensão Pomar Doméstico A atividade é oferecida pela Faculdade de Agronomia da URCS E acontece entre os dias 11 e 13 de julho